Ó, oh, oh, oh. Até que enfim você apareceu Pensei que teria que ir te pegar E você estivesse amolecendo comigo você é, viado. Como é, que é Mas você é soldado Adrenalina Destrua os emissores Uhum é jogo já valeu isso! Ô, oh, louco tio! Peraí. Descobreta esse slot aqui. Uou! Ah, oh. Fufufufufufufu! Peraí, peraí. Vixe! Beleza. Um já foi. Um chave ah, pelo Eli. Ele era fraco, egoísta. Eu dei pra ele uma chance de se provar. Ele só precisava de. Tá rolando, tá lendo? Vamos brincar essa parada logo de uma ele vez. Oh, meu Deus. Sai daí! Ah tá rolando um, um aqui. Sim. Será que tem complicado aqui esqui? Claro que não. Ei! Pai, tá rolando um lock de sniper. Mas Altos lock de sniper, hein? Sim. Ó. É um escopeta, escopeta. Ah, Será que tem como destruir somente nas arminhas podres? É, Explodiu um no zóio hein? Vaza! Você não é nada, senhor Ai. Ai! Ó, tem outro lock ali em cima ah, lá, lá, lá, lá. Oh, o lobinho Pelo amor de deus, hein Escolta eles Toma seu lock Tem outro lock aqui em cima Vou usar a pistolinha pra bicar esse lock Pra mostrar quem Você que manda Aí, tio, tá de boa É mais ou menos escorregou no olho E aí, tio Vamos ficar tranquilo mas é, acho que não precisa nem ser sozinho agora. Os Locke tá des desaparecendo do nada. É só um tirinho. É só a minha mesmo, tio. Cadê? Ó. É a minha. O oh, seus Zlock. Já matei duas. Mas é, tem muito Loki, hein? Tem um tantinho em Você é mais forte do que eu pensei. Mas me matar não vai mudar nada Nada. assim. Rapaziada, é, falta só mais um, hein? Rápido! Altos Locks no local. Os estão ao seu redor. explodiu uma parada inteira. Cadê esse Lock agora? Cadê os... O, o senhor tá onde? Se inscreve aí, tio! O quê? Como é que é nosso? Não tô lembrado, não. Ué! Rapaziada, tem um alto Lock aqui, hein? Cachorro e tudo mais? E tudo mais! Peraí, vamos ficar na boa. Ó. Altos Locks, olha lá. Ô, oh, mata-pé essa porra de Deus, não! Uou! É. Oh. Mais ah, então alguém, você para de gracinha, tio. Pelo amor de Deus, hein? Mata! Rapaz, tem que pegar esse lock aqui, hein? Eu vou matar! Beleza, zoiamo. Zoiamo dois. Tem que jogar esse aqui, tio. Zoiamos três. Ação e diversão. Tem que pegar aquele lock da montanha, aquele lá, lá é sagrado, hein? Lá é binto. Opa! Nossa, velho! Mano, aquele cara, velho? que parada é essa, tio? A gente saiu do meio da selva do nada. É a verdade. Ó. Tem outro lock aqui escondido, hein? Vamos ficar esperto, hein? Vamos vou mostrar pra eles qual é que é? Ah, beleza! De boa! Descobreta um! Agora a gente vai ter que vai ter que franjar esse aqui, tio! Ô, oh, louco! Ei, tio! Vamos pegar os naiporetos aqui, ó! Esse é o cara! Olha aí, tio! O cara é esperto! Ele sai fora! cara. Ô, Eu sabia! Ai, rapaziada! É, pegamos o cara lá, hein! Pegamos eles. Cadê o slogan? Diz que tá certo. Deita. Não, não, não, não. Mas eu acho que tem que, tem que ir rápido. Quanto mais demora. Rápido! Ó. Oh. Ô, jogo, vamos deitar esses slogans, pelo amor de Deus. Ah! Agora, hein? Agora vai. Ah! já acalmou ele. Acalmou logo. Oh, esse é forte, esse é forte. Não tá vendo a situação como é que tá, não? Pode, tá com a granada esse slogan aqui? Não tem! Ah! Oh, carrega esse negócio aí. Empresa franjou. Ah! Oh dog! Ah! É. Parece doggy pilantra, hein? Beleza. Mais cachorro. O oh, jogo você tá pilantrando mesmo, tio? Tem que ser. Tem que matar os caras embaixo primeiro. Ó, oh, ó. Oh. Acabou a munição, agora ferrou, acabou o sniper, vai ter que ser só zoinho agora, ó, ó. Não tem problema não, vai bicar na mesma É bom no caneco, rapaz E aí, doguinho, é? vai sair fora, é bom você sair Que diversão, né Rapaz, é, vamos ter que picar o sniper na mão agora, na mão <risos> Ixi. Meu irmão previu tudo isso. Ah. Pre era ele que estava em cima? Ishuru! Deus! Isso não importa! Ele estava certo! Ah. Ah. A humanidade está em crise. Nos achamos indestrutíveis. Segunda Guerra Mundial. Guerra ao terror.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 Deita, tio. Não percebeu. Porra nenhuma. Rapaziada, é, um Loki a menos, hein? Botão pra dormir o Loki. Tava tá, se achando gatão? O cabernet já vai tira logo. Que paradinha é essa aí? É essa mesmo. Pois é, pegamos um medalhão bento ali. O cabernet curtiu, hein? Como é que é? Fale com o Jacob. O Jacob já era, tio. vai com Deus, meu irmão. Só, pois tá altas missões aí, hein? Altas. Pois é, não acabou ainda não. A gente vai ter que voltar até os locks lá. Mas antes disso, você viu que já tem que alugar um helicóptero, tio. O Caverninha vai simplesmente pegar o helicóptero aqui. VAP. Tá rolando outros locks aqui. O Caverninha vai só mostrar pra eles quem é que manda. Vai, tá tio? Já, já ficamos Comboio armado da montanha Ganhou mais grana ainda Agora sim a gente podemos ir Ao bunker do Jacob